mas não é. Mas, assim, o conjunto de escolhas dele melhora. Porque, assim, ó... É o comportamento, esse comportamento... A escolha e o resultado. As pessoas ignoram isso. Elas querem ir direto no resultado, Rê.